We'll <laughs> be Pessoal, bem-vindos ao canal do Itálio PT. Hoje é dia 27 de 2 de 2022 e vamos explicar aqui como é que funciona a estratégia das ordens ilimitadas com saldo limitado. É possível? É. Eu vou aqui explicar como é que isto funciona. Por exemplo, o normal em qualquer, em qualquer exchange é uma pessoa, por exemplo, que tem, uh, vamos imaginar, mil euros e quer meter quatro, quatro ordens na moeda A, B, C e D, o normal é a pessoa está limitada, porque tem só mil paus, está limitada a executar, por exemplo, três ordens de compra, no número de moedas em que o total seja igual ao saldo em carteira. Porquê? Porque ao executarmos a ordem A, a conta passa a ficar com 750 disponível. Quando nós executamos aqui a ordem na moeda B, se vamos comprar mais 250 paus de moeda a 6 euros, ficamos com 500 disponíveis e assim por aí fora. Portanto, se nós executarmos quatro, quatro ordens de 250 paus, estes mil paus, se nós tentarmos abrir mais uma ordem, vai dizer que não tem salto disponível, embora as ordens ainda, ainda, não, tenham, ainda não tenham saído. Por exemplo, eu posso pôr quando a moeda chegar aos 5 euros, executar a compra de 250 paus, quando a ordem B chegar aos 6 euros e executar uma compra de 250 moedas, portanto vamos imaginar que isto são quatro ordens de execução de compra, de quatro moedas, da moeda A, B, C e D a 5, 6, 10 e 20 paus, isto aqui não interessa aos números, vamos focar aqui mais em quanto é que estamos a, a pôr em ordens, portanto neste caso 250 paus em cada moeda, este seria... Este seria o normal. Como é que nós podemos executar, por exemplo, o que é o que estamos hoje aqui a ensinar, ordens ilimitadas? Como é que eu, com mil paus, posso pôr, por exemplo, aqui uma ordem de mil, uma ordem de mil, uma ordem de mil e uma ordem de mil? Então o que é que vai acontecer? Eu não vou passar a ter mil euros, mas vou poder pôr quatro ordens. Eu vou continuar, os mil euros continuam a ser mil euros, mas eu posso pôr quatro ordens de mil cada, e, uh, mesmo que este total seja 4000, mil, mil não interessa e eu já vou explicar como. Então é assim. Queria primeiro agradecer o canal embora tenha poucos dias já tem algumas visualizações mas o pessoal não está a subscrever, eu estou a passar conteúdo de qualidade. Se puderem subscrever e deixar um like para ajudar a motivar a continuação aqui no canal, eu agradeci. Então vamos aqui passar à explicação. Como é que vamos tornar então aqui nível, ter ordens ilimitadas com saldo limitado? É muito simples. Na verdade, quando nós estamos numa, numa exchange, seja ela qual for, é este sistema que funciona, que eu dei aqui no exemplo. Nós metemos uma ordem de 250 e fica registado uma ordem, publicamente é visível que a pessoa está a comprar a moeda A a 5 euros e quer comprar 250 paus e da conta só fica disponível 750. O que acontece? Este, este é o sistema normal, mas se uma pessoa usar, por exemplo, um boot, eu não venho trazer aqui nenhum boot com nenhum código para vocês instalarem, vocês vão ter que procurar no Google Play há um boot que se chama Profit Trading, eu recomendo este. Se procurarem no Google Play Profit Trading, existe para a Binance, para o Kraken, para a Coinbase, para, para várias, para várias exchanges, existe se calhar para umas 15 ou, ou mais exchanges diferentes. E então com este boot, o que é que é possível fazer? E então com este boot é possível fazer isto, eu vou explicar. Se eu utilizar este boot, eu vou poder ter aqui ordens ilimitadas, então como é que isto funciona na prática, como é que isto mesmo sendo um boot é possível fazer isto? Vamos imaginar que eu tenho quatro sinais, não importa se fui eu canalizei ou se fui buscar a algum lado, em que eu tenho uma previsão de que a moeda vai chegar a um preço, não importa se é e eu queria meter mil euros de compra a moeda B eu tenho uma previsão que vai chegar a 6 a C a 10 e a D a 20 eu queria meter mil euros de compra em todos é óbvio que eu não posso comprar todas com mil paus mas vamos imaginar que uh, eu só tenho os, estes estes mil paus na conta não interessa qual é que é exchange e tenho quatro possíveis sinais de estas moedas chegarem a estes targets mas eu não sei qual delas vai chegar primeiro eu nem sequer sei se elas vão conseguir chegar lá e se eu puser só uma ordem numa vamos imaginar que eu meti a ordem na moeda A e não consegui chegar aos cinco euros a ordem não entrou o dinheiro ficou parado e eu até tinha aqui mais três ordens para pôr e aqui a C e a D chegaram ao alvo então qual é, é a estratégia vamos imaginar que eu tenho aqui quatro possíveis entradas, tenho aqui quatro possíveis entradas, em vez de meter 250 euros, posso pôr mil euros em todas, mesmo que todas falhem, e uma consiga atingir o alvo que estou a prever, esta ordem de mil euros vai entrar, portanto isso assim aumenta as nossas probabilidades de acerto nas contas, como é que isto funciona a nível de exchange, porque quem tem lá mil mesmo com, com um boot, pensa a pessoa, só vai poder ter sempre se tem 1000, só pode usar em quatro operações 250 cada operação ou outros valores desde que perfaça o valor total de 1000 mas com este boot é possível fazer o seguinte na, na no treino normal diretamente com a exchange, com a api ou não este é o sistema normal que está implementado com este boot não funciona assim porque porque o boot vai meter estas ordens mas ele não vai executá-las ou seja para a exchange, quando a pessoa mete este, estas ordens de, de compra a 1000 euros nestas quatro moedas ABC nestes valores o boot não vai registrar a ordem a ordem não vai ficar pública o boot vai ter um trigger em que eu aqui vou dizer em, em cada uma destas ordens por exemplo quando chegar a no, uh, portanto ela está aqui a cinco euros quando chegar a 4.99 uh, executa a ordem nesta aqui eu vou dizer esta aqui eu quero comprar a seis eu digo, executa a ordem, torna a ordem pública, não é? Quando chegar, por exemplo, a 5.98 ou 5.95, ele vai executar a ordem de 6 euros. E quando a moeda C e D, para elas serem executadas, eu vou sempre dizer, eu vou-lhe dar um trigger, eu vou dizer, só vai executar esta ordem publicamente, só vai contar para a Exchange publicamente que eu estou a meter esta ordem, se esta moeda chegar aos 9.99. E então vai acontecer o quê? Se eu nestas quatro análises que eu fiz, ou nestes quatro sinais que eu fui buscar num lado qualquer, se eu tiver êxito em um, aquele que acertar primeiro é a ordem que vai entrar. E eu assim consigo ter uh, quatro ordens de mil paus no boot, mas na exchange só vai ser executado quando atingir o alvo que eu defini em cada uma destas moedas. Vamos imaginar que há duas que atingem o alvo. É óbvio que não vai dar para pôr duas de mil. A pessoa também pode pôr, por exemplo, como estratégia, pôr aqui 500 paus em cada. E se duas delas acertarem, a ordem é executada. Eu posso pôr aqui 30, 40 ordens, as, as que eu quiser. As primeiras que forem executadas publicamente é as que vai contar para a conta. Eu assim posso pôr ordens ilimitadas, tendo, tendo um salvo limitado. O boot, como eu já disse é o Profit Trading, tem que ter este símbolo, quando encontrarem lá na, no Gadol Play, terá este símbolo cada exchange tem uma cor diferente mas será este o boot que vocês vão utilizar, eu até posso por exemplo pôr logo uma ordem de, de compra e de venda, vamos imaginar que eu aqui queria comprar a Link a 10 euros 1000 euros dá 100 moedas e aqui queria comprar e aqui queria, queria vender as 100 moedas quando a Link atingir Uh, os 35 euros, tanto vender as 100 moedas a 35 eras e aqui aparece logo o total do Profit. Este número aqui em cima que é o Trigger, que é o que eu estava a falar ainda, ainda há pouco, funciona assim desta forma, portanto a ordem só é, só é pública e só fica registada na Exchange quando atingir aqui este Trigger é que a ordem entra, ou seja, vamos imaginar que a Link estava a descer e disse ao Boot que quando esta ordem de Link atingir o trigger de 10.5 vais executar a ordem de 10 paus e então aí vais comprar 100 unidades num total de 1000 euros e ao mesmo tempo podes pôr logo uma ordem de venda isto não é não é possível pôr logo a ordem a ordem de compra e de venda porquê porque se a pessoa no, normalmente não dá porque se a pessoa que não usa boot não consegue fazer isto porque a pessoa não consegue pôr uma ordem de venda de uma moeda que não tem. Mas esta, esta segunda ordem, que é chamada OP2, que é a operação 2, e esta é a operação 1, esta operação 2 só é executada se a 1 for executada. Ou seja, quando atingir, resumindo isto tudo, isto significa que para o boot, trigger, quando atingir os 10.05, há um trigger de compra de link a este preço que foi definido por nós, 10 euros, e vai comprar 100 unidades no total de 1000 euros. Estando esta operação concluída, então esta ordem que já foi antecipadamente metida, a ordem de venda, ele vai vender as mesmas unidades que nós compramos. Ora, portanto, nem a operação 1 nem a operação 2 é executada enquanto além de não atingir os 10.5. Por exemplo, vamos imaginar a pessoa vai a um lado qualquer ou está a trabalhar e não pode, não pode estar a olhar para o gráfico, mas antecipadamente já analisou ou foi buscar sinais a a algum sítio e está a, tá, tá a prever que vai acontecer isto. Tipo, eu tenho uma previsão que a moeda A vai aos 5, tenho uma previsão que a moeda A vai aos 6, tenho uma previsão que a moeda C vai aos 10. Eu posso executar, em vez de pôr aqui 250 euros cada ordem, porque tenho 1000 euros, eu sem boot para executar 4 ordens e para já só podia pôr de compra, com 1000 euros eu só podia pôr 250 euros cada uma, com este sistema eu posso executar várias ordens, por exemplo, de mil paus cada uma, mil mil mil mil se uma delas tiver êxito, vai ser a ordem que vai entrar primeiro, eu posso pôr 500 euros em cada, se duas delas tiver êxito, quando atingir o trigger as ordens são executadas. Ora, como, como já penso que já entenderam, isto só é possível porque existe um trigger para as, or para as ordens serem executadas, ou seja, elas só serão públicas quando as nossas moedas atingirem o trigger que nós, nós imaginamos. Vamos imaginar que eu aqui diria ao boot, quando a moeda A atingir os 4.99%, torna esta moeda pública e compra-me a 5 euros, compra-me esta moeda quando atingir os 5 euros, aliás, quando atingir os 4,99, torna a ordem pública e depois compra a moeda a 5 euros e compra, por exemplo, 500 paus ou, ou 1000 paus ou whatever. Basicamente é isto. Aqui o trigger não convém ser muito apertado, com, com o valor que nós queremos comprar realmente porque os cinco euros é a nossa ordem de compra é a compra real o Trigger é apenas aqui os 4.99 é é um Trigger ou seja é um gatilho para a ordem se tornar pública o que, o que é que pode acontecer de errado pode acontecer de errado é que se nós metermos aqui um Trigger muito perto dos cinco euros pode acontecer que o boot não consiga escutar a ordem porque isto pode passar dos 499 logo para os e 5, 5 ou 5.10, e 10 e como já ultrapassou aqui a nossa ordem o boot nem sequer executa então o ideal é sempre meter por exemplo se nós queremos comprar 5 euros temos por exemplo o 4, e 4 por exemplo eu queria comprar 4,95 não tem problema mete os 4,95 como o preço que a pessoa quer comprar e mete um trigger mais abaixo de 4,90 por exemplo 4,90 ou seja o boot não vai comprar a 4,90 ele quando atingir os 4,90 vai executar a ordem publicamente e passado, imaginemos que isto vai passar em 5 segundos ou, ou o tempo for pós os 4,95 ele já lá tem a ordem, ordem registada portanto se eu tiver aqui por exemplo um, a mil paus cada ordem metida ela será executada quando atingir aqui o o Trigger a que apanhar a primeira ordem é aquela que compra porque a vantagem é que se eu tiver se eu tiver quatro ordens e só tiver mil paus e quero fazer uma compra de mil paus de uma moeda ela pode nunca atingir o valor que nós queremos mas ter atingido na outra ou na B ou na C ou na D e a pessoa dizia, é pá, meti uma ordem para comprar a moeda A, ela não atingiu o preço que eu estava a prever, mas a B ou a C atingiram e eu podia ter metido aquela ordem. Portanto, com o boot pode-se meter estas quatro ordens, que não ficam públicas, mas se uma delas, ou duas, ou três, depende de quando é que nós quanto é que nós vamos meter o, o valor de compra. Se, se o nosso trigger for atingido, essa ordem é executada publicamente e a partir daí temos muito mais probabilidades de de conseguir fazer a compra da moeda e como eu já disse é possível pôr um, uma ordem de compra e uma ordem de venda ao mesmo tempo e como também já expliquei a ordem de venda só é executada que a operação 2 que é de venda só é executada quando a ordem 1 um estiver executada porque nós continuamos sem poder vender uma coisa que não temos como é óbvio eu não posso pôr a venda de uma moeda que eu não tenho mas se esta ordem for executada, esta ordem passa a ser ativa. E da mesma forma, eu posso pôr logo compra e stop loss, posso pôr compra e take profit, posso pôr aqui várias ordens na mesma moeda ou noutra qualquer. Posso fazer aqui o número de ordens ilimitado, porque as nossas ordens não são públicas, estão apenas no nosso boot e só serão executadas quando atingirem o trigger que nós definimos. Aqui o trigger de venda, ao contrário do trigger de compra, nós em vez de metermos aqui, por exemplo, 5 cêntimos ou 10 cêntimos ou o que quiserem a mais, vamos meter aqui a menos, porque tem mais possibilidades da ordem ser executada. Vocês sabem, por exemplo, se o preço de uma moeda tiver a 10, vocês vão conseguir comprar muito mais rápido se meterem lá a comprar por exemplo a 10 e 5 é óbvio que uh, este valor nós é que definimos nós não perdemos nada Ai, mas eu assim estou a perder 5 cêntimos não é assim se tu se tu quiseres comprar a 10 e 5 ou se quiseres comprar a 99 a pessoa é que define aqui a quanto é que quer comprar não façam confusão nós é que definimos o preço é que queremos comprar isto aqui vai servir apenas trigger portanto é, é quando a moeda atingir este valor é é, é quando esta ordem que é a operação 1, vai se tornar pública e aí nesse caso se eu tiver uma conta com mil paus é, este total fica preenchido e as outras ordens as outras ordens já não conseguem entrar como é óbvio não é mas eu consigo fazer quatro ordens destas desde que uma, se uma delas se uma delas atingir o trigger ela será executada e nós podemos ter aqui quatro ordens a mil euros isto não era possível sem um sem um boot assim espero que tenham gostado subscrevam o canal e tamo juntos. <risos>